Estimados, sou Solimar Amaro, Relações Institucionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Irmão José Otão, aqui da PUC. Os palcos da vida são alegria, é um transbordar de emoção. Tenho o um imenso prazer de conhecer o Rafael de Moura, músico, ator, Artista circense, professor, produtor, diretor e estudante aqui da nossa Universidade em Psicologia. Nosso habilidoso palhaço, Pinguinho, carisma e encantamento como o dele, eu não vi igual. Anos ele é voluntário na nossa Kinder, um coração solidário no nosso Centro de Integração da Criança Especial. Sabe aquele ser humano que é inteiro, profissional e talentoso? É o nosso amado Pinguinho. Sucesso, que continue encantando plateias e ajudando a brotar o que temos de mais belo, amor, esperança e fraternidade. Você acredita na arte como ferramenta de transformação e autoconhecimento. Gratidão por nos encantar.